Rounds, olha que economia boa, uma economia saudável, né? Uma economia saudável. 13 MBR, 9 Complex. Cadê o Easy Tag, hein, mano? Pra dar umas kills aí no começo do round pra nós, hein, Easy Tag? Nossa, esse pezinho demorou pra sair, não saiu, na verdade. Já estão dominando toda a parte do Bomb B. O Bomb B já é do time da complex. Olha, ó, oh, ó. Oh. Olha aí, guardou, guardou aí, cara. Pô, pode isso, cara, pode isso. Os caras entraram, o meta tá tão complexo que os times às vezes ficam esperando.